Alienígena forçado a se submeter às medidas sanitárias. Estátua de Jesus ganha vida e desce da cruz antes de retornar ao céu. Fantasma de menina em mansão abandonada e muito mais. Mas antes, já vê deixando do like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para sempre receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Primeiro vídeo, vemos duas pobres e inocentes almas brincando em um balanço de sua humilde residência na Nicarágua. Tudo estava indo muito bem, até que um vulto muito pequeno passou logo atrás deles. Olhando rapidamente, parece apenas a passagem de um gatinho preto. Mas desde quando os gatos andam sobre as duas patas? Sim, podemos perceber nitidamente uma figura humanoide correndo. E ao que tudo indica, pode sim ser um pequeno duende. Um homem passou a registrar os fenômenos paranormais que ocorriam em sua residência após muitas manifestações que o assombraram. Ele estava até se acostumando aos sons estranhos que ecoavam pela casa até que um dia a manifestação chegou a um ponto crítico. Sim! Alguma coisa atrás da cortina daquela janela. De forma brusca, um vulto negro desceu correndo para debaixo da cama. Detalhe, a janela estava fechada. Tá repreendido 77 vezes. Sim, há um ser todo de preto na beira da cama. Se você sofre de claustrofobia, este vídeo definitivamente não é pra você. Aqui vemos uma equipe de exploradores adentrando numa caverna subterrânea muito úmida e extremamente pegajosa. Nós conseguimos a qualquer momento eles podem ser esmagados ou ficarem ali presos com deslizamento de rochas, chegada de tromba d'água e ataque de animais repugnantes. E você, teria coragem de encarar esta gruta? Agora imagine se a lanterna para de funcionar do nada, eles iriam ficar ali dentro na completa escuridão por toda a eternidade. Quanto tempo você aguenta ficar debaixo d'água na piscina de sua casa, 20 segundos no máximo? Aqui temos um homem que mergulhou 145 metros de profundidade e voltou vivo numa única respirada. Sim, ele foi sem qualquer equipamento de respiração e aguentou 4 minutos sem respirar. Ele desceu rapidamente com o auxílio de um peso e retornou sendo puxado pelo cabo-guia. Porém, uma única falha poderia deixá-lo em situação irreversível, mas tudo terminou bem. O canadense Fred Driver William Urdman bateu o recorde mundial. Este mergulho levou meses de preparação e foi conduzido com os mais altos padrões de segurança. Este registro foi oficialmente ratificado pela International Free Dig Federation, day Quando esse tipo de situação ocorre, e não raramente no nosso dia a dia, sempre achamos que estamos tendo alucinações, mas dessa vez a câmera registrou e provou que foi real. Não tem para onde correr. Alguma coisa moveu aquela xícara, mas assim como eu e você, ela também não quis acreditar no que seus olhos viram. Após escutar barulhos estranhos em seu closet, um homem fixou uma câmera para tentar entender o que estava acontecendo. Foi quando a câmera registrou um de seus cães sendo atraído por algo que estava dentro do armário. Seja o que for que estava morando ali dentro, não gosta de ser incomodado. A coisa simplesmente deu um soco no cachorro que voou longe. Por isso que eu digo, antes de dormir sempre dê uma conferida no armário, coloque um crucifixo lá dentro e sempre ore antes de dormir, pois nunca se sabe o que está te observando de lá de dentro. Um britânico investigador do Paranormal decidiu explorar uma mansão abandonada há 29 anos na tentativa de se comunicar com a alma de uma menina que tem por nome Chloe, que ali morou antes de sofrer um acidente fatal caindo lá de cima do segundo andar. Assim que ele chegou na casa, já se deparou com um vulto negro de um grande homem obscuro justamente no local de onde a menina caiu. Seria este homem a pista que leva à conclusão de que na verdade ela foi jogada lá de cima? Mas adiante ele tentou fazer ele contato, viu? mas sem sucesso. <tos> Oh? Porém, ao retornar ao local do acidente para tentar um contato mais preciso, olha só quem apareceu lá em cima. Sim, ela mesma, o fantasma da pequena Chloe. Em vez de aproveitar e cumprir a missão, um indivíduo saiu correndo de tanto medo. Agora um vídeo que foi divulgado por um documentário russo que mostra o que seria o um registro de um alienígena capturado na base militar de Dulce no Novo México, Estados Unidos. detalhe, O vídeo parece ser recente, pois o alienígena está sendo forçado a utilizar uma máscara para protegê-lo daquela doença cujo nome não pode ser pronunciado, mas todos conhecem bem. Repare que a criatura parece estar sendo maltratada por nós seres humanos. O pior é que não há nenhuma entidade governamental para defendê-lo, tampouco os direitos humanos, já que este ser não é humano. Caso algum espiritualista tenha contato com a Confederação Galáctica, peço que encaminhe este vídeo imediatamente solicitando medidas protetivas. Se você acompanha os vídeos de terror já deve ter visto vários vídeos em que estátuas de Jesus Cristo são flagradas realizando pequenos movimentos discretos. Muitos ficaram espantados e aterrorizados com as imagens, mas o que vocês verão agora vai mais além de tudo o que você já viu. Venha a nosotros tu reino. Hágase tu voluntade, assim na terra como no cielo. Os que nos ofenden, não nos deixem cair em tentação. E protegidos de toda perturbação. Sim, a estátua de Jesus não apenas se moveu, como também desceu da cruz e caminhou pela igreja. Afinal, ela retornou ao paraíso, levando consigo seu corpo de pedra.